Bom dia, galera! Está começando o nosso segundo episódio aqui do Jalapão. A gente vai começar conhecendo os fevedouros e depois a gente vai numa das cachoeiras mais bonitas daqui que é a Cachoeira do Formiga. Isso aí, depois de muita aventura que teve no primeiro episódio, teve rafting, trilhas de 15km, agora a gente vai tirar um dia relax aqui para contemplar e conhecer muita coisa maravilhosa desse lugar. Agora a gente está chegando aqui na Cachoeira do Formiga, fala que é uma das mais bonitas que tem aqui na região. Olha a cor dessa água. good way é maravilhosa, a gente amou. Agora é paradinha para almoço para a gente continuar daqui a pouco e visitar outro fervedouro. A gente está em direção a Mateiros hoje, então tá todo mundo em trânsito. A gente vai terminar a noite em Mateiros para amanhã ir em outros lugares que são mais próximos dessa região. Esse é um roteiro bem diferente que a gente está fazendo do convencional. Ele vai no sentido contrário do fluxo do que geralmente as pessoas fazem. E o legal desse roteiro é que a gente tem bastante contato com a natureza, então ele tem muito mais trilhas, não é simplesmente a gente ficar indo de carro para todos os lugares, que é uma coisa super importante aqui no Jalapão, né? Você ter contato com a natureza, tá sendo bem legal. See the ocean, how it in the sun. O é uma coisa muito legal, né? Gostou? Eu adorei você. Eu achei legal, mas eu achei que depois que você vê um, dois, começa a ficar meio repetitivo. É, todos são, meio, todos são muito parecidos. O legal é o que muda é a pressão da água, você realmente não consegue afundar. A areia ela é bem gostosa, bem diferente de pisar assim, muito fininha. E todos são muito bonitos, então assim, é uma experiência legal e bem relaxante, né? Esse foi o último fervedouro do dia e agora a gente está indo para Mateiros para passar a noite lá. É, e amanhã a gente começa a trilha para ver o nascer do sol na Serra do... como é que chama? Serra do Espírito Santo. Serra do Espírito Santo. Da Serra do Espírito Santo a gente tem uma vista para as dunas. Isso aí. Depois a gente vai ver e visitar as dunas, que todo mundo fala que é maravilhoso também. Vamos embora! Bora! Agora são quatro e meia da manhã Tá friozinho E a gente tá saindo pra poder fazer uma trilha Uma horinha de trilha E a gente vai subir o um, um Morro do Espírito Santo uh, Vamos começar a trilha Vambora <risos> venta muito aqui na, na parte de cima do morro, os galinhos ficam todos contorcidos e parece um bonsai. Fica bem bonitinho, olha que curioso. Muito lindo aqui, venta bastante e por causa disso a partir dali, ó, vai soltando maré e um processo erosivo que não a gente formou as dunas do Jalapão. Que a gente vai pra lá daqui a pouco. Muito legal. Então, vamos embora. Meu Deus. Esse, essa é uma trilha. Se você não fizer a noite, talvez eu não, eu não ia conseguir subir, você ia conseguir? Porque dá pra ver de noite, né? Então você vai indo você nem vai percebe. Você vai indo, você não vê a altura. E na hora que você desce, você fala, meu Deus, eu, eu desci isso, eu subi, né? de é. jeito. Bizarro. Agora não a copos. gente vai tomar o café da manhã e depois a gente vai conhecer as dunas. Bora? Bora. Eu sou do samba, aí eu sou da capoeira, sou do tambor de crioula. Sou da matriz africana. Aí, eu sou do povo quilombola. Sou da e da Angola, e eu também sou da umbanda. Obrigada a vocês. Eu sou do samba. Aí eu sou da capoeira. Sou do tambor de crioula. Sou da matriz africana. Mas eu sou do povo quilombola. Minha mãe sempre falou que eu não sei mexer as coisas na cozinha. Então esse vídeo aqui é pra ela. Uma das experiências mais ricas dessa viagem foi a gente poder ficar muito próximo da comunidade do Jalapão, Conhecendo suas histórias, seus costumes e toda a sua tradição de origem quilombola. Isso fez a gente refletir sobre a vida que a gente leva e o tanto que é importante a gente valorizar as coisas simples. Depois dessa experiência, era hora de finalmente a gente conhecer as lunas do Japão. Dá tchau aqui, ó, todo mundo. Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! Tchau! tchau. tchau, tchau, tchau, tchau. dia aqui no Jalapão, agora a gente vai pegar mais uma trilha para a gente conhecer o Cânion Encantado, que são várias cachoeiras bonitas que tem aqui. estava achando que seria fácil? Não é! Toma a sua. Acabamos de subir a trilha, essa foi um pouquinho mais pesada, acho que foi a mais pesada de toda a viagem, né? Porque É uma subida bem íngreme e a gente andou também em um lugar com bastante lama, foi uma trilha diferente, mas a cachoeira e o cânion é são maravilhosos. O canyon parece uma rachadura no meio da terra, assim, cara, fantástico e lindo. O lugar é muito Incrível, legal. Incrível, muito lindo. E agora todo mundo almoçou também. A gente, eu ia falar que a comida daqui é maravilhosa. A gente come a comida de fazenda todos os dias. Eu tô a gente comeu na mal. casa do pai do guia que levou a gente na, na, na trilha. Então foi Sim. super legal. A experiência de estar próximo também da comunidade aqui do Jalapão é uma coisa massa. Agora a gente tá indo para Pedra Furada e lá a gente vai ver o pôr do sol e encerrar a nossa viagem. Underneath our feet, the morning's just begun. Galera, com esse pôr do sol lindo e essas araras aqui no fundo. <risos> a gente vai encerrar o nosso vídeo Jalapão. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma viagem fantástica. Acho que superou todas as nossas expectativas. É, cara, que é um lugar realmente lindo. Acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente já conheceu nesse nosso Brasilzão aí. Com certeza. Então, galera, não se esquece de se inscrever no canal, porque tem mais vídeos pela frente. Deixa o like se você gostou do vídeo e a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Beijo!